Galera, eu tô suporte, o que que eu jogo? Mandar um emote pra galera e olha, meu time, que seleção brasileira é essa, mano. E maneiro o Fiddle, né? E eu tô suporte, que pena, né? Posso ir de Nautilus, posso ir de Chaco Sup, posso ir de Maokai Batateiro. Se eu quiser fazer o fácil, é Nautilus, tá ligado? Eu faço o fácil de Nautilus e eu não tô vendo a matchup, então eu acho que vai ser isso, mano. Não vou inventar moda não, eu tô tryhard, tá ligado? Deixa eu fazer um feijão com arroz aqui pra galera, mano. Trocar de trinket aqui que eu tô tryhard. E os dois do, do bot deles tá um duo, hein, mano. Fudeu. Flasha na base de V1 que deu Prime. Ô, Lucão, nós não tá flashando igual o Bob Esponja mais não, paizinho. Nós tá, tipo, flashando pra pegar a kill que eu tô tryhard na nova Season, né? Se você deixar eu flashar pra pegar uma kill, Lucão, herói. Tá ligado? Aquele flash grab pra fazer uma play fica ficar à vontade. Se quiser já vir escorregando, fica à vontade, Lucão. Lembrando que estamos tryhard, né, mano? Season nova, nós vai tentar pegar top 1, tá ligado? Doideira. Salve, Salve Dudu. Vecinha, Salve, Marquinhos. Oh, Vamos pra cima Não sei se eu posso ir pra cima aqui A vida é sem respostas, Perdi o post-shock Que merda, essa trade foi vir pra Será nós Será que ele vai pegar Perdi dois ali? Acho que eu joguei o um nível 1 errado, rapaziada Nessa lane aqui Com certeza eu joguei errado esse nível 1 Está safe Ah, nem fudendo que eu errei isso, véi Será que ele, tinha, ele nem tinha pra puxar as penas, né, mano? Olha o meu flash, mano. Puta que pariu, my bad, mano. Caralho, rapaziada, eu tô claramente jogando muito mal essa matchup, velho. Eu não sei se a matchup que é muito Cara, favorável azul. pro set. Nossa, o que, que eu tô fazendo de errado nessa matchup, será, rapaziada? Será que eu não posso ir pra cima do set, Dudu? Ah, não, eu acho que você não pode tomar um estudo, tá ligado? Eu dei a win aqui, eu quero que se foda, Dudu descobri. <risos> Era só dar a win, mano. Caralho! Era isso, era só ir pra cima, galera! chama! <risos> bravo, bravo, bravo! Se ficar é dive, se ficar é dive... Só matar, amigão! Caraca. Eu morro fácil por isso, velho! Tô triste, Marquinhos. Se o eu tivesse vindo naquela hora, tinha gente matava ele! Olha o bot, Dudu, olha o bot! O eu quero é que se foda, mano, eu quero é que se foda, o Orph, pra cima. Peguei a visão da matchup do Du, é só ir pra cima e vamos... Gostei, galera, vamos já fiz melhor. E aí, eu posso ir pra cima ou não, velho? Cadê, a... cadê o Lecim, mano? A dúvida agora é cadê o Lecim, rapaziada? Se eu degre... Ah, ele apareceu. Tá lá em cima, tá lá em cima, pode ir, pode ir, pode ir. Tô descendo. Deimos um dano, Uhum. velho. Tipo, pra caralho. Eu gastei ult aqui, pô. Gastei ult aqui, tô fodido, mano. Caralho, viado. Que merda, mano. Se patrolei, mas matamos um. Tá suave. Eu não entendi também. Aconteceu alguma coisa com a Samira ali. Eu não entendi direito, mano. Aconteceu um negócio bem estranho com a Samira. Mas acho que foi culpa minha de qualquer forma, né? A play. Mas matamos um pra compensar. Foi Ignite dele também. Tá bom. Acho que ela não perde muita wave. Não tem que catar pra segurar ó. Tá bom, tá bom. Se eu não mato, seria tragédia, rapaziada. Mas tá bom. Nautilus ah, mais cansado do Brasil aqui. Cara... Olha isso! <risos> mano, meu Deus, cara! boneca, ó, O cara mandou até um What the fuck ali, o kill, Esse boneco é estranho. E agora, será que eu posso se Pra cima, mano Pra que não, né Olha, ele quer que eu gravo ele, mano Ele tá claramente pedindo velho. Caralho, tomei um uma play estranha Aqui, velho Joguei o que dava, flashei pra cá Tchau, obrigado, mano, vou embora Vou pra casa, tô de boa, tchau pra quem fica, mano ah, nem foda, né, que eu caí de boca no palhaço, mano. Ajuda aqui, meu guerreiro! Usei o pistol pro lado errado, véi. Trolei. Claro, custava nada usar o pistol pra dentro do pitch, né, rapaziada? Mano, eu tenho que pegar essa malícia de botlane, mano, que dá mais no um raelo aqui. O ADCAR só vai andar pra frente se tiver alguém do lado dele, né? Ele não anda pra frente sozinho, mano. Né? A não ser que, sei lá, é o titã, né? O titã gosta de andar pra frente sozinho. Ah, eu vou ter pai, eu vou ter vai pai. Ter, vai ter play de nós, vai ter play de nós. Ah, eu tô segurando tô pra dar só quando eles vierem. né? Ah, errei o Grab, Boa. do mais importante do LoL. Não, o Volibear não vai deixar o Tepar, mano. Ah, mano, eu não podia ter errado esse Grab, que dizem. hein? Não, não tomamos a play, já tá suave, velho. Eu não podia ter errado o Grab, rapaziada. Ele tá querendo Tepar aí, tá? Tá, acho que se a gente não fizer nada, tá ótimo, mano. Salve Renan Silva, vou ler... Ó, teve TP, Dudu, teve TP, Dudu, teve TP, Dudu. P, p, p, p, p, só p, p, p. vem, só vem, só vem, só vem. Foi da Catarina, foi da Catarina foi da Nossa, da aí Catarina. faltou um segundo pro meu. Véi, faltou uma porra de um segundo pro meu ult, véi. eu ult a Catarina, nós fazemos história. Ó, oh, o cara jogou bem, hein, mano. Errou! Nossa, o cara ficou com medo? Ah, não, mas não dá. Meu mano, não Deus, dá. ele não deu wave pra cima, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi 3x2, melhor mano. que nada. Ó, matou um, tá não, bom. 3x3, 3x3, melhorou. O Tudis tá bem farmado, mano. Né? A Catarina tá perdendo wave, então acho que tá ok, velho, no final das contas. é em Volibear aí, né, mano? Se Volibear vai zaranhar o é. aí, não, não, jogo. Quem mano. mata esse vôlei é a Zoe e é. a Nida, mano. Ó, oh, não, não queria guivar isso aqui, não, mano. Eu tô indo, cuidado do Volibear atrás. Tô levantando todo mundo e é isso, tá ligado? Tô chegando, tô, tô, chegando, tô mano, chegando. segurei legal, mano. Segurei legal, oh, todo oh, mundo. Oh, oh, oh. Ai, ai, mano. ai. Você pegou, você de... pegou, você pegou, você pegou. O importante é que você pegou aqui, ó. Ai, se eu tivesse flash, oh, tudo. Peguei. Ah, todo mundo tem flash. Tentando tacar, tô torre pra ele. Boa. Leva a torre, Dudu. Tô risada? Mata, tô risada. Vai, mata tudo, nice, porra. Oh, na moral, o então papel levar, que eu mano. fiz de segurar enquanto vou lhe daivar vocês foi lindo, mano. Foi muito bom, mano. Foi Nossa, bom, eu foi segurei bom. legal os caras, velho. Sup gap, galera. <risos> Mandar o um sup pro Zei, tá ligado? <risos> não, não, não, mas eu fiz um <risos> Minha, mano. Eu fiz um Minha, papo reta. Vou dar B. Salvei o Todos aqui, pelo menos, antes de dar B. Usei Solari, olha o Solari dos Cria, família. Temp, temp, temp, temp, temp, temp, ai, o cara conseguiu dar o dado. Deixei low ali, pelo menos aí, o guerreiro. Aí, aí, tá? Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Só sai. Esse aqui é Ibaram, esse é aqui Calma, tira a Zwart, vamos tirar um, tira a Zwart. Ah, Posso ir? Será, mano? Vou dar um grab aqui só pra. sei lá, tá ligado? Eu acho que não tem como, mas. Tô indo embora, Dudu. Ai, morri. Meu Quase levei um Z ainda, mano. Se levar um, tava ótimo. É dele, às Mano. Eu quero botar a base e pegar a cutela esse base, Nossa, meu, que eu esses pôs muito. Ai, ah, se eu pego o Quindinho, cara. Matou, matou. Eu vou quindinho. segurar aqui atrás só. A minha função é segurar aqui atrás. Ó, o oh, Volibertor foi embaixo. Vou Volibertor foi embaixo. Hum, fudeu. Mano, eu tô, tô comprando o um tempo que dá, mano. O tempo que dá eu tô tentando, mano. É isso, galera! Boa, boa, vambora, boa, boa, vambora! Bacana. É, filhão, pra cima! Caralho, mano, eu tô, isso, tô mesmo, conseguindo ó, comprar um tempo legal, bom. mano! Tô gostando do jeitinho ah, que eu tô isso, jogando. Mano. Eles tão tudo aqui de ladinho. aqui, tá, tô, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tem que tirar o ward. Vou mano, tentar vou pegar startar. vou por baixo aqui, ó. Grabei um ali, calma! Ó, ter todo mundo, tô levantando todo mundo, tô bem calmo. Eu vou eu morrer, eu provavelmente. Stunei aqui o Lessin e é isso! É isso que dá pra fazer! Ai, eu errei o, o foda é a Catarina livre, mano! É livre. Acho que meu, meu grab não foi muito legal, não. Será que acaba mesmo, mano? Tô indo pra cima aqui, mano. Agora que meu ADC nasceu. Tô segurando a galera pra ele bater. Ah. Acabou, acabou. Calma, calma, calma. Mais alguém nasce? Ah, calma, me Oh Ó. Mais um pouquinho, Zoe! vai. Vai, Tuts. Oh. Zoe! Vai... Zoe! Vai... Zoe! Vai... aqui. Vai, Zoe! vai tudo TEMOS UM SONHO, FAMÍLIA! TEMOS eu UM vivo, SONHO! Rapaziada. TEMOS UM SONHO, TEMOS UM SONHO! Mano, é a esperança última que morre, velho. É a última que morre, é última que morre é, tá pô. doido. Mano, mas pior que eu, eu, já, eu já cansei de ganhar jogo e o Mexicou com essa vida, mano. Eu já cansei de ganhar, velho. Não, tem jogo, tem jogo. Vambora, rapaziada. Tem que vir aqui, Margui, tem que vir, tem que vir. Eu, eu, eu queria só renovar o Baron Nossa, eles só vão vir, né? Tô mid, Nossa, eu tô na Disney, mano. Tá de boa, esse Nib já ia cair. Deixa a zoe pokear, deixa a zoe pokear. Tô flanco, tô flanco. Acho que deixa a zoe pokear e give, hein, mano. Não tem problema. Aham, uh -huh. eu só tô, só tô deixando pokear mesmo. Tá um pokeando, tô tá um pokeando. Ó, Ó o Tovo, Olimas. To, to, to. Boa! Boa! Aí, eu levei o Z, eu levei levantei o Zen. A Katarina, Levantei a Catarina, levantei a Catarina. Puxei ela de ah. novo. Olha o grab, Dudu. Olha o grab. Eu tenho o solar ainda, eu tô ah, tranquilo. Baro, hein. Eu vou dar B, mano. Acho que tem que baro, mas eu vou os cara não, que é não, não, lead? não, eu acho que você não dá B, acho que você não dá B. É, eu, eu consigo ser bala. útil, velho. Olha ah, lá, o Volibir, Volibir, Volibir! Agora eles vão parar <risos> nosso B, velho, Esses skunk, velho. Acabou, acabou. Ele ganha? Ganha, ganha, eu não paro. Pô, ele. era tão óbvio que isso ia acontecer, né, velho? Tentando dar B aqui, meu bom. Ah, olha o que que eu errei, mano. Oh, se pá, não, não, acabou, não, acabou, então não! Então bora, então o céu vive. Oh, é só que eu, eu sair O cara tem, pô, o cara tem, pô. O cara é tem por aqui, o cara é tem por aqui. o oh, ah, fica perto não, que não. fica perto não. Calma, eu tô ajudando <risos> aqui o menino aqui, Dudu. Ai, velho, seu tanque, <risos> esse flash dele. Ai, ajuda, mano. Dudu, com cuidado, se você não matar aí, fodeu, Dudu. Aliás, tá suave, tá em casa, tá em casa, tá em casa, Dudu. Fica à vontade, fica à vontade, Tá em Dudu. casa, tá em, tá em casa, casa, tá em, tá casa, casa, em, tá em casa, tá ali, casa, Não, não, não, os caras matam tudo. Atrás, eu, vou atrás, eu, vou eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás. Caralho, <risos> <risos> <risos> o jogo não acabou. Eu vou atrás que tu vai Ai, nós ganhar. Pega, Dudu. Pega, pega ele. Pega Bob. Ai, tudo que é isso aí? Não, voltou, Dudu. Voltou, voltou, voltou, voltou. Oh, tem gente aqui, mano. Só faz, velho. Ó, oh, tomei engage, tomei engage, cara... véi. Tô subindo, tô subindo. Tô Levantei subindo. a galera ali, tô tentando ganhar tempo caso. Oh, oh, vou, oh, oh, oh, vou, oh, oh. vou segurar o vôlei, vou segurar o vôlei, aham. Aham, uhum. bora, bora. Esse aqui tá bom pra nós, viu? Tá sem W esse aqui, já ah, mata. Bora bora bora, bora, bora, bora, bora, bora! Dei grabzinho aqui, paramos a Catarina, dei auto-ataque no Lecinho antes de ser quicado. E tem um shield só. Grab. Ai ai ai, caralho! Relaxa, relaxa, é nosso, é nosso. Morreu Vitinho, morreu, Vitinho morreu. Matou, matou, ajuda matou, a... aqui matou, atrás matou. agora, ajuda aqui atrás. Ai ai, tem Ignite pra tirar a cura dele. Meu Deus do céu! Ele vai matar eu, ele vai matar eu, ele vai matar eu Dudu, ele vai matar eu! Tira esse monstro! Tira! Mata que porra, velho! Ai, ele só esbarra em dois, mano, será, velho? Eu tinha que estar tá claro, vivo pra tancar o Baron, mano. Calma, calma, calma, Dudu! Pera aí, Dudu! Oh, oh, Pera aí, Dudu! Relaxa, relaxa. Eu tamo no vôlei, tamo no vôlei! O vôlei quer dar BD, o vôlei quer dar BD! Tamo no vôlei! Peguei, peguei, pega safado! Pega pilantra! Vai, Dudu! Dudu! Porra. Ganhamos! Dá vai, GG, vovô. dá <risos> GG! <risos> Caralho, Dudu, monstro, véi! Ganhamos, rapaziada! Pega esse Caralho, safado, jogado. mano! Vai dar B não, vai dar B não! Pega o pilantra! Jogado, Calário. Galera, nunca Nossa. dê FF, mano Não desista dos seus sonhos, mano o Deus tem isso? o melhor pra nós, amém? Vamos, mano Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever No YouTube, aí, galera, beleza? Mais um videozão, já vamos fazer a thumb Aqui também